Cara, nesse vídeo eu vou te falar sobre o desabafo do Utopia Que ele desabafou aí sobre números, né, sobre o YouTube Então se você tá interessado nesse tema, assiste o vídeo até o final e bora pro vídeo, cara Ele, Utopia, falou sobre números no desabafo, né que você que assistiu o vídeo dele, na hora ele você um número Só pensando como se fossem pessoas, muita gente assistiu tanto no vídeo ele pede pra comentarem mais próximo do público, ele quer descobrir Quem faz parte do público dele E eu achei esse desabafo Lindo, realmente como ele disse No vídeo, se autocriticar é difícil Cara, por isso que ele pede né, Pro público dicas do que ele pode fazer né? E parece clichê Mas a gente tem que ser mais humano E pensar nas pessoas que assistiram o nosso vídeo Como pessoas e não Como números, né Até porque 116 pessoas Assistiram o vídeo que eu fiz Sobre a Edna Souza, isso não é pouco o contrário, isso é muita gente, mesmo que o YouTube seja pouquíssima, quase nada, mas para mim, por 116 pessoas, separaram o tempo delas para assistir meu vídeo que então teu momento, pensando como humanos, ser assim, humaniza seu público, eu acho muito interessante. Você entendeu, velho? Tá... E hoje, esse desabafo do de Utopia incrível, velho. Foi um vídeo assim maravilhoso que me fez pensar. Muito sobre isso no YouTube, cara Sobre números, então eu achei esse desabafo Maravilhoso, mas é o seguinte, se gostou desse vídeo, compartilha pra mais gente Pro YouTube, não mata meu alcance Então é isso, gente, tchau, galera